Boa noite, gente. Eu estou aqui na entrada do bairro Vendaval, aqui na rua Major Livramento, que foi o bairro que nós panfletamos, entregamos nosso material, dialogamos aqui com essa comunidade bem tradicional aqui de Ibuçu, né? pessoal muito receptivo, tenho grandes amigos aqui. E e bom estou uh, aqui para para conversar né sobre as nossas impressões sobre a recepção que a gente teve né sobre né com a, com a com a comunidade aqui primeira coisa uma coisa que pesa muito aqui no bairro é o caso do hospital de Biguaçu né é, realmente ele foi importante para para valorização aqui do bairro de Biguaçu também com certeza apesar de ele ter servido aí né de de manobra como ferramenta uh, de políticos uh, em eleições, né, para se promover, na realidade. Ele passou por mais de dez, de dez adiamentos, da inauguração, e três eleições. Né? Então, na realidade, é um absurdo isso que fizeram com, com toda a nossa cidade, uh, em relação ao hospital. né? Uh, ainda sobre o hospital, que fica lá no alto da rodovia SC-407, ele hoje funciona apenas com 30% da sua, da sua capacidade. É, é, é, é urgente que se abra, uh, que funcione o hospital né, com todas as alas, maternidade, né, tem cirúrgico, pós-cirúrgico, enfim, ele tem uma, um monte de alas e um monte de especialidades lá dentro. É urgente que se abra 100%. Não podemos ficar com um hospital desse tamanho, dessa magnitude, importância, funcionando apenas com 30%. É um absurdo. Em outro bairro aqui vizinho, mas que é muito próximo aqui ao Vendaval, você chega a se confundir aqui os bairros, que é o Beira Rio, onde se encontra o Delta Ville. Né, Delta Ville hoje ele é um local aí de passeio, de encontros, né, para de, de várias pessoas, tanto da juventude, idosos vão lá caminhar. É um realmente um, uma, um, um condomínio, né, muito bonito, mas ele gerou uma controvérsia quando o governo é, atual quis, quis não e vai, né, pelo que tudo indica, construir um ginásio municipal lá dentro. Uh, nós, na época, na frente de Biguaçu, nós uh, enfrentamos uh, uh, essa, essa construção uh, E uh, inclusive também dialogamos com em algum momento lá com a, com a prefeitura Mas não tem volta, realmente ele vai para lá Mas nós questionamos o porquê de lá dentro né? Por que não outro bairro mais populoso, com, com fácil acesso, de alguma maneira O Delta Ville, uh, você só chega de carro, não tem... Não tem ônibus, não tem né, que, uh, que de fácil acesso lá, né, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem nada organizado que leve até aquele bairro, então, até aquela, aquele condomínio. Então, na nossa avaliação, um erro, né, não tem por que construir um, um, um ginásio lá. Mas já que está decidido, vai, já que já vai ser construído, apesar que prometeram aí para ir em breve, em breve, fica nessa de em breve, né? E a nossa amiga vive aqui escrevendo no nosso, no nosso ao vivo aqui né que o hospital tem que ser público, eu esqueci esquecer de falar isso. Nós também lutamos com certeza com um hospital público de qualidade, o hospital hoje ele é terceirizado, é um absurdo. Não tem melhora no atendimento, não há indícios nenhum de que melhora nem para o trabalhador e para a trabalhadora e nem para quem usa. Então, hospital 100% público. Uh, ainda sobre, o, aqui no bairro Vendaval, algum tempo atrás surgiu uma, uma informação de que ia ser construída uma creche no, no Vendaval que era fruto de uma compensação de algum desses loteamentos que estão sendo construídos aqui na cidade. E surgiu que a creche, por fim, foi trocada por uma reforma do nosso ginásio na Gipsalum, aqui próximo. Ah, uma reforma bem controversa também, porque não deu nem um ano, sei lá, um ano, ah, já estava chovendo dentro, os tacos do chão já estavam levantando, então, quer dizer, trocamos uma creche por pela reforma do ginásio, mas a reforma provavelmente mal feita, mal fiscalizada, e, e a creche, aqui, tem vários ali ao lado do campo do Vendaval, tem um, tem uma, um condomínio, vários prédios lá saindo, né, ah, temos aqui o loteamento Cecília Zimmermann, com muitos moradores lá e, e a creche, para onde vão, onde, cadê a demanda, né, de creche e de posto, de posto de saúde, até tem, né, mas enfim, a educação ali das, das crianças, né, ah, então é preciso... Ver como foi feito essa, esse acordo, né? Porque na final foi trocado a creche pela reforma do ginásio, quem trocou, aonde, quem dialogou, quem debateu, com quem foi debatido, não, não se sabe. Não tem essa informação. Uh, também é aqui no Vendaval bastante alto índice de criminalidade, muitos assaltos. Uh, e nas, nas casas e talvez pela proximidade com, com, com a BR, com a SC no caso, né? muitas saídas aqui também do bairro. Então foi prometido pelo atual governo câmeras de segurança, até hoje nada, nenhuma câmera de segurança. E a comunidade está tá pedindo. Ah, no, em questão de centros aí de, de lazer, de socialização da comunidade, existe apenas o campo do uhum. Vendaval, o campo do Vendaval uh, é, ainda é pouco, né? apenas um. Uh, nós vemos a necessidade aí de uma praça que atenda toda a nossa, nossa comunidade aqui do Vendaval. Uh, nesse, ainda nesse sentido também, uh, tem a escola, né? a escola Avelino Miller, que infelizmente fica fechada. Ela é estadual, ela fica fechada durante o final de semana. Eu entendo que deveria abrir. Né? Tem que haver uma forma de abrir aquilo ali, porque lá tem ginásio, tem quadra, tem biblioteca Tem um espaço que poderia ser aproveitado para reuniões, para encontros comunitários das nossas, dos idosos e da própria juventude Não faz sentido uma construção né, daquele tamanho dentro, no coração da cidade, ficar assim fechado no final de semana então, né um, um, um companheiro aqui da, no nosso ao vivo também diz, é, acabou de dizer que o ginásio também está acabado, então ele tem que fazer reforma, né? Um outro também disse que as câmeras viraram lenda, de fato. É, e acho que aqui, por último, tem a passarela lá da Marechal Deodoro, uma das ruas principais aqui do Vendaval. Essa passarela há, há anos, desde que... Desde que eu sou criança, a comunidade pede essa passarela que liga lá no antigo terminal Que hoje está desativado, que era muito usado pela comunidade Então eu acho que tem que, tem que ver uma forma, tem que lutar para que essa passarela ela, ela seja construída Porque a comunidade é distante a passarela que tem aqui aqui no, no, no, no bairro centro aqui é, é distante para o pessoal, então né, nós já falamos sobre a reativação aí do terminal, então caberia perfeitamente a reativação do terminal atendendo todo o pessoal aqui do bairro Vendaval, lá do final do bairro centro e junto com essa passarela ligando os bairros naquela altura lá. Sobre o bairro Vendaval era isso, eu queria pedir para vocês continuar curtindo lá nossa, nossa página, a nossa fanpage Uh, que é Azevedo Murilo 50 O nosso site Murilo Azevedo 50 1, um, E tem também O uh, nosso Twitter Que é Murilo Azevedo 50 Continuem com a gente, continuamos na luta Nas ruas, nas redes O povo pode governar, galera Valeu!